Olá pessoal, vamos continuar a série Aprenda um pouco de Erlang para um grande bem E eu estava aqui no vídeo anterior, o vídeo anterior foi o 23, então esse aqui vai ser o vídeo 24 Eu parei aqui em Maps, Filters, Folders, Fold and More é Fold, Folds and More E onde é que está isso aqui? Aqui, ó Maps, Filters, Folds and More então, para você usar Maps, Filters, Folds, você precisa ter funções que são passadas como parâmetro. por isso que você precisa saber funções de alta ordem, ou, como eu chamei, funções de ordem superior. E é isso que a gente vai fazer aqui em Erlang. Então, vamos ler aqui, tem um mapa, mas não tem nada a ver com, com mapa, né, o Map é outra coisa. No começo deste capítulo, eu... De forma resumida, mostrei como abstrair duas funções similares para conseguir uma função map. Eu também afirmei que tal função pode ser usada para qualquer lista onde queremos agir em cada elemento. A função foi a seguinte. Então, aqui ele mostrando como ele, ele definiu um map por conta própria. Mas, isso já tem dentro do pacote lists de Erlang. Então, olha aqui. Porém, existem muitas outras abstrações similares para construir a partir de funções recursivas que ocorrem comumente. Vamos olhar para essas duas funções. Então a função even, a função even ela diz que você tem que pegar o reverse e even L vazio, então, é aquela velha estratégia de você ter uma então, função even L, ela tem um argumento. Então, a ideia é que você, deixa eu abrir aqui o Erlang, você vai chamar even de uma lista contendo, por exemplo, um, dois, três, e o resultado tem que ser apenas dois, que é o único Número par dessa lista. Mas, para isso, eu preciso... Então, a even, função even de um argumento vai ser, na verdade, ela vai fazer um reverse. Então, o list is reverse, é... o funcionamento dele é muito simples. Então, se eu tenho uma lista 1, 2, 3, ele vai simplesmente inverter a ordem. Por que, que esse padrão, às vezes, acontece? Porque você, quando cria essa função auxiliar even de aridade 2, você constrói uma nova lista, e quando você constrói uma nova lista, é sempre mais eficiente você colocar um elemento novo na cabeça da lista. Então, você vai construindo, colocando na cabeça da lista, mas como você está olhando os elementos do primeiro para o último, então você constrói de forma invertida, Aí no final você reverte. Então, vamos fazer o seguinte. O que é que eu preciso fazer para que isso aqui funcione? Eu preciso fechar aqui. Eu preciso criar... Vou abrir um Aqui... Mais tarde. Abrir é, pasta, vou criar aqui uma, uma pasta na área de trabalho. Na verdade, eu vou criar aqui, criar uma pasta chamada Erlang. Pronto, selecionei essa pasta. Sim, confio nos autores. Mais tarde, opa, não era é, novo arquivo. Então que arquivo eu vou fazer aqui, um arquivo chamado, hum, vou chamar de funções de alta ordem, funções de ordem superior, né? funções de ordem superior IRL. Criar arquivo, pronto, criei o arquivo, aí eu preciso dizer que o nome do módulo é funções de ordem superior, Acho que é assim, né? Faz tanto tempo que eu não programo e eu tenho que dar um export da função even barra 1. Eu só preciso exportar a função, ah, não, aqui está errado. A função even barra 1, a função even barra 2, ela pode ser uma função privada. Pronto, olha, ele não reclamou, deixa eu formatar o documento, joia. Agora eu vou lá abrir o URL, vou compilar funções de ordem superior. Ah, eu não estou no lugar onde está aquele documento, eu acho que eu tenho que vir aqui. Ah, terminal, novo terminal, Deixa eu ver se ele está indo para o lugar certo. Ah, agora ele foi para o lugar certo, então eu posso fazer tudo daqui, porque aqui fica muito pequena essa fonte, né? Mas eu consigo aumentar. Então, eu vou compilar o FOS. se funciona o FOS. FOS.even. Não, acho que é FOS. Dois pontos. Ele não tem autocomplete. 1,2,3. 2. 2. 1,2,40,44. 77, então ele mantém da lista que eu passo como argumento apenas os números pares. Vamos ver como é que isso acontece. Eu nunca sei como é que eu reduzo o terminal. Acho que para ver o terminal de novo é que eu tenho que... Eu lembro, mas ok. Então tá aqui. Essa função even, o que, é que ela faz? Ela chama a função even de aridade 2, passando a lista e uma lista vazia. O que, é que vai ser essa lista vazia? É onde ele vai colocar o resultado. Depois que saiu o resultado de even barra 2, ele vai fazer o reverse inverter a ordem e deixar na mesma ordem que estava na lista l. O que é que ele faz, então, no even barra 2? Se eu chegar numa lista vazia, eu retorno o segundo argumento. Se eu tenho uma lista onde o primeiro elemento é o h e o resto da lista é o t, e o h for um número par, eu incluo esse h no meu resultado. Se não for um número par, então, se ele chegar aqui, lembrando que a avaliação é sempre na ordem, se ele chegar aqui é porque o h não é número par, eu simplesmente ignoro o h e continuo com o t. Sempre eu continuo com o t, mas eu posso ou não incluir o resultado. Então, é isso que ele fez aqui. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, só que eu tenho que criar essa função oldman, eu tenho que formatar o documento eu tenho que incluir oldman aqui entre as funções exportadas e isso aqui só vai funcionar então isso aqui não vai funcionar, olha, eu posso ah, eu, eu já estava com o terminal lá aberto, como é que eu vejo aqui o terminal ver terminal se eu fizer aqui um cfois de novo e eu fizer o foz old main com isso aqui ele retorna vazio porque porque eu não tenho ninguém que seja um old main. O que é que ele está esperando aqui? Ele está esperando que eu tenha pares onde Primeiro elemento seja meio e o segundo elemento seja age. Olha, se eu coloco aqui meio e age sendo um, ele vai continuar não retornando nada. Se for 60, ele não retorna nada. Mas se for 61, aí ele retorna. Se, por exemplo, tiver aqui female 77, ele não retorna. Mas se for meio 65, ele retorna. Então ele vai olhar cada um desses elementos, ver se é uma tupla, onde o primeiro elemento é meio e o segundo elemento é maior do que 60. Se for, inclui no resultado. Se não for, simplesmente ignora, passa adiante. Então é o mesmo esquema da função anterior. A única diferença é... E o casamento de padrão está procurando por uma tupla, onde o primeiro elemento é um átomo, meio, e o segundo elemento é um número maior do que 60. Agora eu fiquei curioso, né? porque tem aquela questão dos. É... Se. É, isso que eu. Porque em, em Erlang você tem essa coisa meio estranha de que um string é maior do que um número. Não importa o número. Opa, faltou o um ponto ali. Não importa o número. Então, ele inclui o meio a, a. Mas aquilo, aqui ele está supondo que os dados estão corretos. Então, ele não se preocupa em verificar se os dados são corretos ou não. Então aqui ele só está explicando, o primeiro pega uma lista dos números, retorna apenas aqueles que são pares, o segundo vai através de uma lista de pessoas na forma gênero e idade, e apenas mantém aqueles que são meios, sexo masculino, ou gênero masculino, agora não sei qual a, qual a definição exata aqui, acima de 60. As similaridades são um pouco mais difíceis de achar aqui, mas temos os mesmos pontos comuns. Ambas as funções operam em listas e têm o mesmo objetivo de manter elementos que sucedem após algum teste. Isso também é uma, é uma definição de um predicado, né? em lógica a gente estuda o predicado. Então, às vezes, eu explico para, o aluno, oh, para os meus alunos e alunas, olha, predicado é mais ou menos com a função que retorna, uma função que retorna verdadeiro ou falso. Aqui no caso, a função é, tem que ser uma tupla. Primeiro elemento da tupla tem que ser meio, segundo elemento tem que ser ex, que tem que ser maior que 60. Então, o que é que é interessante? Esse padrão ele se repete em várias situações. Então, você não precisa, na verdade, ter duas definições tão parecidas. Você pode definir uma coisa chamada filter. Então, cadê o código aqui? Então olha, eu vou definir aqui o filter, vou formatar o documento, vou dizer aqui que o filter tem aridade 2, exportar. Então olha, ele diz o seguinte, olha, pega, você recebe um predicado e uma lista. Isso aqui é uma coisa interessante porque é diferente da outra linguagem baseada na BIM, né, que é a máquina virtual de Erlang, que é o LX você começa com predicado e não com a lista. Em LX, isso seria primeiro a lista, em segundo lugar o predicado. Mas, enfim, a mesma coisa. Ó. Ele diz, olha, pega um predicado e uma lista, faz o reverse, reverte a ordem e chama aqui filter de aridade 3. Né? No caso, como esse aqui tem aridade 2, esse aqui tem aridade 3, onde o terceiro argumento é o, vai ser o resultado, que começa sendo uma lista vazia. Então, ele tem a condição de parada aqui. Se ele receber. Se uh, ele chegar aqui no L como sendo uma lista vazia, simplesmente retorna um acumulador, que é o resultado. Se não, se o predicado for verdadeiro para o primeiro elemento da lista, você retorna isso aqui: retorna o filter com o predicado, colocando o H no resultado. Se não, simplesmente ignora o H. E continua a fazer o que você tem que fazer. Ok, qual é o próximo? Então, aí ele está dizendo: é... então, eu, ele está dizendo para eu compilar isso aqui novamente. Então, eu vou de novo ver o meu terminal BIR, terminal. Vou de novo fazer ser foz. Que eu coloquei com um nome diferente do que ele colocou. Lembrando que aqui, olha, ele sempre tem o um código do trecho. Aqui ele está criando. Opa, é aqui. Criando uma lista com 10 números. Então, criou a lista numbers, que tem os números entre 1 e 10. O que mais? É... E aí ele está dizendo para usar o false filter. O nome do meu... Ele é HHFUNS. Só que aí ele está dizendo o seguinte. Olha, passe como argumento. Primeiro você passa a função. Que é uma função que retorna true, retorna verdadeiro se o número for par. E segundo argumento vai ser essa lista de números aqui. Opa, não era aqui. Lá no terminal, estou todo perdido aqui. É FOS, dois pontos filter. Não tem autocomplete. Então, não é number. Não é aqui. Então ah, ele está reclamando que eu coloquei um parêntese a mais. Funcionou. Então ele pegou. Selecionou somente os números pares de 1 a 10. E aqui ele define uma lista contendo duplas. Meio 45, fimeio 67, 666 meio e por aí vai. E eu vou pegar tudo isso aqui, mas vou pegar o fós... Ele está dizendo, olha, essa função vai receber um par onde vai ter gender e age, gênero e idade. Se o gender for male e também a idade for maior do que 60, é verdadeiro e ele vai selecionar esse elemento de people. Então, ele selecionou somente aqueles que são male e valor maior do que 60. E o que é mais legal, não sei se ele vai falar aqui, Ah, ele vai falar mais tarde. Mas eu vou falar já, já agora, que é o seguinte. Eu estou usando o mas já existe uma função para isso. ListsFilter faz a mesma coisa que o filter que a gente acabou de definir. Assim como existe, lists, dois pontos, map. Ele vai dar erro, mas... O list map, ele vai receber, por exemplo, 1, 2, 3. Pegar uma função que recebe x e multiplicar. Opa! 2 vezes 2, Deixa eu ver se dá certo. Ah! É, é a minha forma de pensar que é mais lx. A função vem primeiro. Tá, agora foi. Pronto. Vamos, continu Vamos continuar aqui. Então, olha. É... Esses dois exemplos mostram que com o uso do, da função filter barra 2, o programador apenas tem que se preocupar em produzir o predicado e a lista. O ato de percorrer, né? Percorrer a, a lista para descartar os itens que você não quer não é mais necessário. Isso é uma coisa importante sobre abstrair código funcional. Tentar se livrar do que está sempre do mesmo e deixar o programador fornecer as partes que mudam. No capítulo anterior, outro tipo de manipulação recursiva que aplicamos em lista era pegar cada elemento de uma lista e... É, eu acho que já deu por hoje, né? Por, por este vídeo, eu vou parar aqui e no próximo vídeo eu dou uma olhada aqui nesse Max, nesse Min. Porque essa parte aqui, já estou tentando fazer vídeos mais curtos dessa série. Mas se você quiser ver, está tudo aqui, lá no livro do Fred Ebert. Então é isso pessoal, até, deixa eu deixar aqui exatamente na parte que eu devo continuar, porque isso me ajuda a achar. Pronto, eu vou continuar exatamente daqui e até o próximo vídeo.